Olá cobras fumantes, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verde Oliva O vídeo de hoje é um pouco diferente dos vídeos anteriores Na verdade, esse é o primeiro vídeo de uma série que a gente pretende fazer Especialmente a respeito dos nossos loadouts Então é que eu estou com o meu loadout de infantaria E é justamente sobre esse loadout que o vídeo de hoje vai tratar Inaugurando essa série de loadout, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre os itens que eu uso no meu loadout, tipo de cinto, mochila e tudo que eu utilizo para efetivamente ir a campo com os meus equipamentos. E nos vídeos futuros a gente vai falar de outros tipos de loadout, então esse é o objetivo do vídeo de hoje. Fique aí com um pouco mais sobre o meu loadout de infantaria. Olá, esse é o meu loadout de infantaria. É, é o loadout que eu utilizo quando eu jogo com M1 Garand, então a base desse loadout é o cinto cartucheira de M1 Garand e de 1903 Springfield. Esses dois armamentos compartilham desse mesmo cinto cartucheira, aquele cartucho que você tinha um clipe de metal com algumas munições dentro, alguns cartuchos. E eu, por sorte, tenho uma M1 Garand da GG, que apesar do acabamento de metal que não deixaria eu utilizar esse cinto com o magazine do Airsoft, é possível destacar esse acabamento de metal e eu consigo efetivamente usar o cinto cartucheira para carregar as minhas munições. Eu digo isso porque tem colega na nossa equipe que tem um M1 Garand da ICS e o magazine dele é um pouco diferente. Você não tem essa opção de tirar o acabamento, ele é inteiro. Então, infelizmente, esses colegas eles têm que utilizar um bornal, além do cinto carticheira para manter o loadout semelhante que os soldados utilizavam, mas, ao mesmo tempo, conseguir carregar seus magazines de airsoft, porque a gente precisa carregar esse tipo de coisa em jogo. Se fosse só uma encenação, não seria necessário, mas, nesse caso, é preciso. Fixado a esse cinto carticheira, eu utilizo uma mochila Haversack, que é uma mochila muito interessante, porque além dela servir como mochila normal, ela já faz o papel de suspensório. Se você ver aqui, ela tem esses clipezinhos de metal aqui, essas presilhas, que você pode prender esses dois aqui e fazer uma mochila normal, ou fixar no recurso dos ilhóis aqui, que era o recurso da época, o sistema modular da época, se podemos fazer essa comparação. E aí você consegue fazer a própria mochila de suspensório. Isso é muito interessante. Outras mochilas da época tinham esse recurso. Junto com a minha mochila Raversac, eu tenho um acessório, que é uma coisa adicional, que é essa pá de trincheira aqui. Que ela fica presa também no ilhó superior da mochila. Quando você compra uma mochila Raversac dela, ela não vem com isso aqui. Mas eu comprei essa pá de trincheira por fora para fazer o loadout um pouco mais completo. Ele vem com essa capa aqui, que ela é um pouco solta, você só prende ela no ilhóis no aqui de cima, e tem uma par de trincheira de metal com madeira, que faz aí um loadout interessante para você que é de infantaria, que pode simular que você vai cavar a trincheira, então é interessante, dá um visual legal, dá um pouco mais de peso no loadout. Apesar de cansar um pouco mais, mas você consegue manter o loadout um pouco mais firme. E na parte de baixo eu consegui alguns itens que também são funcionais para mim no Airsoft. Isso que é o mais legal, porque a gente faz o loadout de segunda guerra, mas é interessante que os itens que a gente utilize sejam funcionais para a gente. Então eu tenho aqui um porta curativo, só que o porta curativo eu boto meu pano vermelho, então quando eu sou atingido, eu vou lá gritar morto ou ferido, eu já posso... Abrir aqui e pegar meu paninho vermelho. Então é funcional, o loadout e eu consigo utilizar. Tenho aqui meu porta-cantil, padrão norte-americano, que eu carrego água realmente aqui. Matar minha sede no jogo. E o legal é que esse cantil aqui é um cantil moderno da náutica. Você encontra em qualquer casa de pesca, caça. Você vai comprar ele por 60, 70 reais, é mais ou menos. Já vem com essa canequinha aqui. Mas é bem parecido com o que os Estados Unidos utilizavam. Então é legal dar um volume para o seu loadout. Está aqui né, cheinho e aí você ainda consegue carregar água, seu suco, sei lá, qualquer coisa. Então, mais uma vez, loadout próximo do Fiel e é funcional. E voltando aqui para a mochila, que é uma parte mais complexa. É, essa mochila ela é, é um pouco até esquisita, se é que podemos falar assim. Porque ela tem esse bolso aqui que é o porta-marmita que eu carrego uma bolsa moderna, por quê? Porque quando a gente vai para o jogo, a gente tem que levar alguns, alguns acessórios, guardar chave de carro, documento, talvez carteira, celular, qualquer coisa que você acha que é relevante levar para o campo e você não pode ficar indo pegar no seu carro o tempo inteiro. Então, eu tenho essa bolsinha moderna aqui, que é um pouquinho maior que a latinha de marmita, que era utilizada na época. Então eu boto aqui minha barrinha de cereal, uma amendoim, a chave do carro. E fecho aqui. E ele mantém a mochila mais gordinha, como se estivesse carregada. Então dá um impacto visual interessante. E ao mesmo tempo é funcional para mim carregar minhas tralhas no jogo. A parte esquisita dessa mochila, na verdade, é essa parte interna aqui. Porque ela não é bem uma mochila. Ela tem uma língua de tecido aqui, uma lona, uma espécie de lona, que faz a mochila. Então, ela é oca por dentro. Você coloca essas coisas aqui, cobre com essa língua, dobra para um lado para o outro, fecha e trava aqui. Então, você vê que ela é bem molenga, dependendo do que você quer carregar, corre o risco de cair aqui. Eu carrego um pedaço de papelão, com uma toalha qualquer, só para dá um visual de que está carregado, porque os soldados na época utilizavam isso aqui abarrotado, isso aqui basicamente era só lata de ração e, e cobertor, e, então tem versões dessa mochila que vai até aqui embaixo, outras que prende aqui, tem ilhóis extras aqui que você pode pendurar faca, eu já vi versões que o soldado utilizava uma baioneta maior e pendurada aqui, então esse era o recurso modular da época. Então eu utilizo... Isso aqui só para compor um visual, mas botei uma bolsinha extra aqui para levar um kit de primeiros socorros, um band-aid, uma gase, caso se corte no jogo. É interessante também levar aqui um aparelhinho de pressão portátil. Às vezes é, não é incomum um jogador ter pressão baixa no jogo, tá jogando dentro do mato, com calor. Então é sempre bom levar esses itens é, que pode te dar um suporte no campo. E aí já que você tem uma mochila que tem um bom espaço, a gente adapta aqui para também ficar funcional. O item mais é, distoante aqui do meu loadout é essa faca, que visivelmente é uma faca moderna. Isso aqui eu comprei, o nome dela é Baioneta M9, é uma faca bem moderna, você pode ver por esse acabamento. Mas eu coloquei ela aqui só para ser alusiva ao que realmente era utilizado. Esse cabo de madeira é muito parecido com uma das versões... De faca que era utilizada. Eu pretendo comprar uma baioneta mesmo. Se eu não me engano é a M7. Acabar. Para fazer um loadout mais fiel. Mas ainda não encontrei. Quer dizer. Acho que eu encontrei era um da época. Então a gente sempre evita. Gastar dinheiro com itens da época. Apesar de ser muito legal. Você ter itens que foram utilizados na época. Mas a gente vai em jogo. Então rala, joga no chão. Eu não me sinto muito bem sabendo que um item que foi utilizado por um soldado brasileiro na Segunda Guerra que eu comprei por tão caro, vai estar sendo colocado em tamanho e salubridade. Então a gente sempre busca reproduções, réplicas, mesmo que chinesa mesmo. É, tem gente que critica material chinês, mas alguns são muito bons. Então essa mochila, esse porta curativo, esse porta cantil, isso aí é tudo chinês e está comprando um bom papel aqui. E com esse equipamento, que eu utilizo um M1 Garan, não utilizo pistola. Se eu utilizasse pistola, provavelmente eu teria um coldre aqui, ou de couro ou de lona. Mas se você pretende jogar com pistola e vai comprar um coldre, talvez você tenha problemas, porque normalmente as pessoas utilizam a 1911 elétrica, e ela é uma arma fora de escala, apesar de ser boa. Então se você comprar um coldre muito fiel à Segunda Guerra, sua AEP não vai caber nesse coldre. Se for de lone, então, com o tempo vai rasgar, vai forçar, ou corre o risco de você correr em campo e ela cair. Então, se você puder investir numa GBB, é, é muito válido, porque a, você comparando a elétrica com a GBB, você vê que a GBB é muito mais fininha. A pistola 1911 é uma pistolinha fina. Então, você vai ter esse problema aí se for a elétrica. Então, fica essa dica. Junto com esse loadout, eu utilizo por padrão meu capacete M1, que talvez seja o item aqui mais real, se é que possamos classificar assim, apesar dele não ter sido utilizado na Segunda Guerra, é o mesmo modelo que foi utilizado, ele é do pós-guerra, casco de aço, temos aqui toda a parte interna com a carneira, liner, então esse aqui foi reformado, então tá bem novinho, o meu que eu utilizo de médico também tá bem carcomido, mas tá funcionando muito bem, tem alguns raladinhos, o que é o mais legal de ter essas cicatrizes, e esse é meu loadout. Espero que isso tenha contribuído de alguma forma com você que quer montar seu loadout de Segunda Guerra, seja para jogar ou seja para colecionar. Esse vídeo é um vídeo que eu espero que seja um de muitos, porque o nosso objetivo é. Até como outros colegas no grupo utilizam loadout diferente, outros jogam com Thompson, outros com a M3 Grisigan. Tem gente que joga com Garand mas de outra marca. Tem gente que joga de Airborne. Tem gente que joga com jaqueta ao invés de gandola normal. Então o legal é que no nosso grupo cada um utiliza uma configuração que sente que é mais eficiente, que é mais confortável. Então o nosso objetivo é trazer o vídeo de todos esses loadouts para que você veja aí um leque de opções. Bacana no Airsoft não é só ir a campo a tirar bolinha de plástico no outro. Mas é essa, essas vitórias que a gente tem com cada item que a gente consegue comprar, cada loadout que a gente monta, cada... Peça que a gente fica mais próximo da fidelidade do que era utilizado no, na realidade. Muitíssimo obrigado por você ter visto. E caso você tenha gostado do vídeo e ache que é importante esse tipo de trabalho, se puder se inscrever no canal, a gente pretende lançar mais conteúdo em breve. Então acho que se você se inscrever, você vai receber aí a notificação que tem material novo. Então até o próximo vídeo.